Vamos fazer a meditação da atitude, né? Vamos fazer a meditação da atitude é, onde nós vamos inspirar, né? Nós vamos inspirar, tá? Nós vamos inspirar pelo nariz, nós vamos inspirar pelo nariz, tá? e com, com, imaginando que estamos, na verdade, inspirando pelo nosso coração, tá? Então, a ideia é você estar inspirando através do coração. Eu vou dizer qual é a palavra que você vai inspirar através do seu coração. E quando você expirar, você vai expirar através do seu terceiro chakra, que é o chakra do empoderamento, da conexão à nossa missão, ao nosso propósito de vida, né? Tá? Então você vai ins inspirar pelo coração, tá? E você vai expirar pelo chakra do plexo solar, que é o chakra também do empoderamento para você se conecta a esse a seu potencial de autocura a essa inteligência né, é, a esse espírito santo que habita dentro de você, que habita dentro de todos nós, tá? Então vamos lá, coloca aqui, ó mão no chakra cardíaco tá? E agora você vai inspirar pelo coração, imaginando estar inspirando pelo coração, você inspira amor, inspira amor e você expira pelo plexo solar gratidão, inspira então, amor e expira gratidão e agora você vai inspirar pelo coração harmonia e você vai Expirar lentamente pelo plexo solar, alegria. Você inspira harmonia e expira alegria. Agora você vai inspirar pelo coração, cuidado. Você vai inspirar com cuidado e você vai expirar a apreciação. Inspira o cuidado e expira a apreciação. Agora, pelo coração, você vai inspirar a compaixão. Então, inspira a compaixão e expira a plenitude. Inspira a compaixão pelo coração e expira a plenitude pelo plexo solar, agora você vai inspirar pelo coração a inteireza e você vai expirar pelo plexo solar a tranquilidade, tranquilidade, inspira pelo coração a inteireza e expira pelo plexo solar a tranquilidade, inteireza e tranquilidade. E agora você expira o amor pelo coração e você expira pelo Plexo solar a alegria. Você inspira pelo coração a gratidão e você expira pelo plexo solar a compaixão. Você inspira pelo coração a paz interior e você expira pelo plexo solar a alegria, expira a paz interior do coração e expira pelo plexo solar a alegria. Namastê.